Ô, Bruna, você já cadastrou a nota do Gimar no sistema? Tá chegando. É, eu acho que precisamos contratar mais gente. Por Porque que contratar, contratar se você pode, você pode automatizar? O Outsourcing de equipamentos oferece toda a inovação digital que sua empresa precisa, incluindo soluções para automatização de diversos processos, como captura e gerenciamento de documentos. Além de realizar o um envio de formações para diferentes destinos de forma ágil e segura. Simpress, referência em Outsourcing de equipamentos e soluções para a sua empresa.